hoje eu vou explicar para você uma forma simples e rápida de como você faz para identificar a classe ideal de qualquer carro aqui no Forza para você levar para suas corridas no modo online e no modo campanha também para quem é novo no Forza cada carro tem sua classe ideal então a gente tem que seguir um padrão de parâmetro para identificar em qual classe devemos colocar determinado carro hoje eu vou utilizar como exemplo esse Corvette aqui mas a teoria você pode utilizar em qualquer outro carro eu tenho essa tabela aqui que nosso padrão das classes mais utilizadas aqui tanto no modo online modo campanha no Forza Horizon então quando você for escolher o seu carro e você quer configurar ele você tem que levar em consideração que por exemplo um Fusca não dá para me levar ele para classe S2 a não ser que você só queira andar em linha reta porque a gente tem que respeitar o nível de aderência e de potência e o mais importante é o nível de aderência que é esse último acelerações GS laterais o carro da classe B, classe A, S1 S2, tem os seus próprios números de acelerações de S laterais. E eu estou passando para você aí o mínimo para os carros terem uma aderência. Eu vou te mostrar no jogo como que você identifica esses números. E você está vendo que cada classe tem o seu peso ideal e a sua potência ideal. Lembrando que não precisa ser idêntico, tá? Muitas vezes o seu carro pode ser um pouco mais pesado e ter um pouco mais de potência. Ou pode ser um carro que tem menos potência e pode ser ser um pouco mais leve. Ou um carro que tem muita aceleração GS lateral, que é o nível de aderência e pode ter pouca potência ou um pouco mais pesado. Hoje a gente vai utilizar o Corvette como exemplo e eu quero colocar ele na classe S1. E observando aqui na nossa tabela, um carro da classe S1 tem uma potência de 891, então na casa de 800 de HP o peso é na média de 1190, 1200 kg, tem carro que tem até 1300 kg. E é muito bom e acelerações gs laterais para mim é o mais importante. Para você que é iniciante, a gente vai priorizar primeiro colocar o nível de aderência, que é a acelerações gs laterais, e depois a gente foca na potência. Para você não reclamar que o carro não vira. Então eu vou entrar aqui em aprimoramentos e tonagem, aprimoramento personalizado. Eu sempre gosto de começar aqui na conversão, troca de motor. Aqui a gente tem várias opções, tá? Você pode testar qual que é a melhor. Eu gosto de testar uma por uma. Eu já sei que o V12 é um motor muito bom porque ele é um motor mais leve e para classe S1 eu achei ele super interessante. E olha só, a gente tem uma tabela ali onde mostra velocidade, controle, aceleração, arrancada, frenagem, off-road. Só que eu não gosto de olhar essa tabela. Ali embaixo tem um botão y que eu consigo alterar essa visão aqui e eu gosto de olhar isso aqui, ó. Potência, peso e aperta y novamente e você vai ver ali embaixo acelerações em de S lateral Gerais. Olhando na tabela, o nosso carro da classe S1 precisa estar na casa de 800 cavalos de potência, 800 HP. O peso na casa de 1.200 kg, E acelerações acelerações S laterais a 97 km por hora, 1,30. E a 193 km por hora, 1,53. Então a gente vai colocar peças de motor para o nosso carro chegar na casa de 800 de potência. O nosso carro está com 750 ainda. E aqui nas acelerações S laterais, o nosso carro está bem Embaixo, né? Na nossa tabela, a 97 km por hora ele precisa de 1,30 e aqui tá 1,12. E a 193 km por hora o nosso carro precisa de 1,50, mais ou menos lá tá 1,53, mas até 1,50 é bom. E aqui tá 1,23. Eu gosto de priorizar primeiro a aderência, tá? E eu não recomendo ficar olhando esses números aqui. Eu recomendo você olhar a potência, peso do carro e principalmente acelerações laterais que vai determinar o nível de aderência. E se a gente olhar aqui as acelerações GS laterais desse carro, a 97 km por hora é 1,12 e a 193 km por hora ele tem 1,23. E se a gente for olhar na nossa tabela de referência, ele tá no nível de aderência do Golf, né? Então esse carro seria um bom carro classe A. E tem como colocar esse carro na classe A, eu vou te mostrar agora. Mas primeiro vamos colocar esse motor V12. Outra coisa importante aqui que 99% dos carros, principalmente quem tá Iniciando no jogo nas configurações de tunagem, que é um carro fácil de controlar, você tem que colocar a transmissão nas quatro rodas. Isso é uma característica deste jogo, desde o Forza Horizon 2. Os jogadores mais experientes fazem isso, porque nem todo carro vai funcionar bem em tração traseira, que é no caso os RWD. Então, entra aqui em troca de conjunto de transmissão e coloca a transmissão nas quatro rodas, que é a WD. Isso vai fazer com que toda a potência do carro seja melhor distribuída e a a gente vai fazer uma configuração de tonagem depois que colocar as peças que a gente vai jogar a maioria dessa potência para a roda traseira. Então, coloque a transmissão nas quatro rodas no seu carro. A gente tem aqui a aspiração, né? que no caso desse carro, por enquanto, eu não vou colocar. Eu só coloco o turbo. Quando eu vejo que o meu carro chegou no nível de aderência ideal, eu venho aqui no turbo e vejo que se dá para colocar ou não. Por enquanto, eu não vou colocar. Nós temos aqui o kit de carroceria. Vamos entrar aqui. Aqui, na maioria das vezes, o kit de carroceria ele dá mais aderência para o nosso carro tá eu vou apertar o botão Y aqui e a gente sabe que a gente olha o nível de aderência nas acelerações GS lateral sem esse kit de carroceria a 97 km por hora ele tem 1,11 e a 193 1,22 e quando eu coloco o kit de carroceria a 97 km por hora ele fica 1,14 e a 193 km por hora 1,27 mas o nível de aderência dele ainda está longe de um nível de classe S1. No caso desse carro para classe S1, eu vou colocar. Se ele fosse para classe A, eu não colocaria, porque ele ia ficar um pouco pesado. Mas como esse carro vai ser para classe S1, dá para a gente reduzir o peso dele. Então, eu vou colocar aqui, né? Porque melhorou a aderência do carro. A gente tem aqui a parte de aerodinâmica e aparência, que é o para-choque do Forza e o aerofólio do Forza também. Esses dois, ele ajudam muito no nível de aderência do carro. Então, se você sente que o seu carro precisa e de mais aderência você coloca aqui então vamos entrar aqui no caso do nosso carro aqui ele só tem a opção de aerofólio. Então vamos entrar aqui. Se a gente aperta o botão Y, né? no caso do aerofólio aqui, como ele mexe na questão de aderência, a gente vai olhar acelerações de s laterais. E se eu colocar o aerofólio aqui, você vai ver que melhorou um pouco. O do Forza também tem o mesmo nível de aderência. Geralmente o aerofólio do Forza é melhor do que os aerofólios que vêm alternativos. No caso desse carro aqui, ele tem o mesmo nível, o aerofólio da Street Hunter tem o mesmo nível do aerofólio do Fuse. Então eu vou colocar o da Street Hunter que combina mais com o carro. né? A gente tem a opção de tirar o aerofólio, só que a gente não ganha aderência. E nesse caso aqui a gente ganha olhando ali nas acelerações de S laterais, que ainda não chegou ainda no nível ideal do nosso carro. Mas vamos colocar. Aqui a gente tem pneus e aros que influencia também no nível de aderência do carro. Então vamos entrar aqui. composto de pneus, que é muito importante. A gente tem várias opções aqui de compostos de pneu. O pessoal geralmente coloca um pneu aqui, ah, vou colocar um pneu de corrida, só que a galera não tem a estratégia que os jogadores mais experientes têm que é o nível de aderência do carro, isso aqui que é importante olhar, esquece não dá muita moral, tá você pode dar até uma moralzinha, mas não prioriza tanto esse nível de controle, aceleração arrancada, frenagem, velocidade olha mais o nível de potência do carro, o peso que ele tem e acelerações GS laterais, que no caso do pneu a gente tem que olhar isso então a gente tem aqui o pneu sleek que dá a 97 km por hora 1,25 e a 193 km por hora 1,45, chegou próximo, né? Esse outro pneu aqui que tem a logo do Forza é a mesma coisa. Esse pneu aqui também tem o mesmo nível de aderência. Aqui a gente tem um pneu slick de corrida, que melhora um pouco mais, mas os números não aparecem. E aqui a gente tem um pneu que é muito bom, que é o pneu de rally, que é um pneu mais utilizado, porque esse pneu, além de ser bom na chuva, ele tem um nível de aderência legal. Repara que nas acelerações GS laterais, a diferença desse pneu de rally para o pneu slick, a diferença de desempenho não é tão grande, tá? Se eu colocar o pneu de rally, eu não vou perder tanto nível de aderência. E qual que é a sacada aqui? Quando eu aperto o botão Y, quando eu coloco aqui o pneu slick, você está vendo que o nível do nosso carro tá S1,867. Se eu coloco slick de corrida, ele sobe mais ainda. 875 e se eu coloco o pneu de rali ele vai para 848 ou seja o nível caiu e quando o nível cai e eu não perco tanta aderência o que que acontece eu posso colocar mais peças você tá vendo que com esse pneu slick de corrida o nível dele sobe muito aí não dá para me colocar peças de motor não dá para me colocar uma suspensão que ele vai chegar no seu limite de classe S1 aí você me pergunta Luca por que que eu não coloco esse carro na classe S2 é só você olhar aqui nas acelerações s laterais e você comparar com a nossa tabela, acelerações s laterais de um carro S2 a 97 km por hora é 1,76 e a 193, 2,24. Se a gente colocar um pneu slick de corrida nesse carro e ainda reduzir o peso dele, ele não chega nem perto do nível de aderência de um carro S2. Você pode até correr com ele lá, porém ele não vai conseguir acompanhar os carros, principalmente nas curvas de alta velocidade. Então, nesse caso aqui, ó, desse carro, a gente pode colocar esse pneu de rally aqui, o que a gente pode colocar outras peças até ele chegar no um nível de aderência bacana. Vamos colocar esse pneu de rally. Aqui a gente tem largura de pneu dianteiro que a gente raramente mexe aqui. A gente não coloca. A gente geralmente coloca largura de pneu traseiro. No caso desse carro aqui, talvez a gente vai ter que colocar, se caso ele não chegar no nível de aderência que a gente quer. Por isso que eu tô trazendo esse carro aqui como exemplo não vamos colocar no momento vamos aqui largura de pneu traseiro vamos entrar aqui largura de pneu traseiro quando o carro é as quatro rodas se você olhar aqui ó se eu colocar aqui o último né que é a largura a maior largura de pneu o que que acontece o nosso nível s1 vai baixar baixou pouco né muitos carros baixam muito se eu deixo original fica s1848 se eu desço e coloco o máximo fica 847 então Além do nosso carro abaixar o nível S1 Se eu aperto o botão Y aqui e olho as acelerações de S laterais Dá pra gente ver que melhorou muito Se eu deixo o original, 1,20 1,39 Se eu colocar a largura no máximo, 1,23 1,43. Você viu que a diferença foi muito grande e o nível do carro baixou. Então eu vou colocar. Tá chegando próximo do número que a gente quer. Por enquanto eu vou sair daqui. Você vai entender a lógica. Agora a gente vem aqui em conjunto de transmissão. Aqui a gente tem vários estilos de marcha, né? Geralmente, por exemplo, eu coloco aqui uma 10 marcha nesse carro às vezes quando eu quero descer o nível. Então aqui é mais estratégia, tá? Se você quer baixar o nível do carro, se você quer um carro com a transmissão de 7 marchas tem gente que acha que ah, quanto mais marchas melhor não até seis marchas tá muito bom o negócio é que às vezes a gente coloca um carro com 7 marchas porque às vezes o nível dele abaixa para a gente colocar outras peças mas se você quiser colocar e configurar pode ficar à vontade lembrando que provavelmente já vai estar aí no canal um vídeo onde eu falo só sobre transmissão de marcha que é um conteúdo bem bacana para você se aprofundar mais sobre isso aqui por enquanto eu vou deixar original que desse carro é muito bom geralmente quando você coloca transmissão nas quatro rodas já vi uma transmissão de seis marchas a gente tem a linha de transmissão a linha de transmissão ela ajuda a reduzir o peso do nosso carro e quanto mais leve é o nosso carro melhor fica para você controlar ele e melhor fica para ele ganhar velocidade porque ele não precisa carregar mais peso né você diminui o peso fica mais fácil para ele acelerar e mais fácil para ele fazer curvas no caso desse carro aqui a gente pode colocar às vezes eu não coloco quando o nível sobe demais o nível o S1 desse carro aqui tá 847, quando eu coloco vai para 848 e reduziu 5 kg. Agora se ele fosse para 860, 70 reduzindo 5 kg, eu não colocaria. Como reduziu 5 kg e aumentou apenas um nível, a gente pode colocar. Aqui tem um diferencial que é muito importante a gente colocar, porque aqui a gente vai fazer a distribuição de potência, jogando mais potência para a roda traseira, porque o nosso carro tem transmissão nas quatro rodas, ele tem uma característica de carro tração traseira, mas com a distribuição de potência para a dianteira também para ele ficar mais estável, principalmente na arrancada, então a gente pode colocar aqui a gente tem plataforma e controle que também mexe nessa questão de aderência do carro, de manobra vamos entrar aqui a gente tem freios que reduz o peso do carro, se a gente apertar o botão Y aqui, você está vendo que ele reduziu 13 kg aqui, quando eu coloco esse freio esportivo esse aqui reduz mais mais ainda quando eu coloco frio de corrida só que nesse caso eu vou colocar só o esportivo como exemplo a gente tem molas e amortecedores, onde dá para a gente mexer na flexibilidade do carro. Às vezes dá para a gente colocar, às vezes não. Nesse caso desse carro aqui, a gente pode colocar porque ele aumentou apenas o um nível do carro. A gente tem barras estabilizadoras que deixa o carro mais flexível, um carro melhor para entrar nas curvas. Então a gente sempre coloca, porque além dela diminuir o peso do carro, ela deixa o carro mais de boa, com a dinâmica legal para você andar. Então vamos colocar. Reforço no chassi, a gente só coloca por exemplo, nosso carro foi para a classe S2 e ele não é bom na classe S2, a gente aumenta o peso dele e o nível dele cai, nesse caso aqui a gente não coloca, porque isso aqui serve mais para dar uma certa estabilidade no nosso carro, mas como o nosso carro é um carro traçando as quatro rodas, ele já tem bastante estabilidade, então nesse caso eu não coloco porque isso aqui aumenta muito o peso. A gente tem redução de peso, que é um dos últimos itens que ajuda no nível de aderência do carro, então a gente vai entrar aqui, a gente tem vários estágios aqui, Esse esse aqui tira 41 kg, esse tira 144 e esse tira 307 kg. Repara que quanto mais eu vou aumentando aqui, mais o nível do nosso carro sobe, tá? E como aqui está reduzindo o peso, eu recomendo apertar o botão Y para você ver o nível de aceleração GS lateral do nosso carro. Olha só, agora ele está com 1,28 a 97 km por hora e 1,53 a 193 km por hora. E se a gente for olhar a nossa tabelinha, a 97 km por hora o nosso carro tem dois a menos de aceleração GS lateral e a 193 km por hora o nosso carro tem 1,53 que deu certinho com o nosso exemplo aqui do Ford GT da nossa tabela então eu vou colocar aqui se mesmo fazendo a configuração você perceber que o seu carro ainda não está bom de curva você pode entrar aqui em pneus e aros você pode vir aqui em largura de pneu dianteiro eu posso aumentar aqui ó eu tô aumentando o tamanho do da largura do pneu dianteiro aí você tem vários estágios você pode escolhendo os estágios aqui olhando acelerações S laterais você está vendo que colocando esse pneu aqui, o 295 eu cheguei a 97 km por hora 1,30 e ele aumentou a 193 km por hora 1,56 e comparando com a nossa tabela a 97 km por hora está muito bom, 1,30 e a 193 km por hora ele está melhor do que o Ford GT ou seja, esse carro nosso ele consegue fazer curvas de alta velocidade velocidade com um pouco mais de aderência comparado com o Ford GT. Então olhando a nossa tabela, o nosso nível de aderência tá ótimo, Não precisa mexer mais em nada aqui para melhorar a aderência do nosso carro. Agora a gente tem a parte do motor né, porque o nosso nível de aderência já tá ok, tá muito bom. Vamos entrar aqui, tem a entrada aqui, aqui ó, você pode apertar o botão Y para a gente ficar olhando aqui o nível de potência dele né, se ele chega próximo dos 800 cavalos, que são os 800 HP. Então eu vou colocar aqui ó, ele foi para 759 de HP, a gente tem o coletor de admissão, você pode apertar o Y aqui, ó você pode olhar foi para 771, sistema de combustível 785 a gente tem a ignição aqui também 796, a gente tem aqui válvulas também, se você quiser você pode fazer comparações, por exemplo, eu posso colocar essa válvulas aqui olha, ele bateu 806 de HP, nível s 8898 aí eu posso voltar e olhar outras peças cilindrada por exemplo, eu aperto y 815 já é melhor, só que ele foi para 899. Eu posso vir aqui em pistões também e olhar aqui, ó, aperto o Y, ele foi para 809, só que ele está 898. Nesse exemplo eu vou colocar esse aqui, porque dá para a gente colocar outras pecinhas. A gente tem aqui arrefecimento de óleo, que é muito importante você prestar atenção na hora de colocar. Vamos apertar o botão Y aqui. Se eu colocar arrefecimento de óleo, eu ganho 6 de potência. Porém, o peso aumenta 7 kg quilos. Então, não compensa a gente colocar, porque o peso aumentou 7 e a potência aumentou só 6. Agora, por exemplo, se eu colocasse essa peça e eu ganhasse 10 de potência e 5 quilos, aí compensava. Agora, se eu ganhasse 10 quilos a mais e 5 de potência a mais, aí não compensa. Então, é bom você ficar de olho nesses detalhes. Então, essa peça aqui não vale a pena a gente colocar. Vamos imaginar que dá para você colocar outras peças. Aí sim, dava para a gente dar uma Espiada se vale a pena a gente colocar o aspiração, né? Mas nesse caso desse carro, se eu colocar aspiração, ele vai para a classe S2 e não compensa colocar esse carro na classe S2 porque a gente sabe o nível de aderência da classe S2 é 1,76 e 1,24 e o nosso carro tá 1,30 e 1,55. Ou seja, o nosso carro em alta velocidade não vai conseguir acompanhar ninguém nas curvas, principalmente os carros bons da classe S2, sem. Conta Tá? que o nível de potência do nosso carro também tá bem baixo, né? Mesmo colocando esse turbo aqui, ele tá 938 HP e o Paganizonda do nosso exemplo tá 1191. O nosso carro pode até chegar nesse nível de potência, mas ele não vai conseguir virar nunca. Então é por isso que é bom você seguir essa tabela na hora que você for fazer seus carros. Então não dá pra gente colocar isso aqui. Você tá vendo ali que o nosso carro, o nível dele S1 tá 898, então dá pra gente colocar outras peças nele. Eu eu gosto de priorizar peças que reduzem o peso do carro, porque assim melhora a velocidade máxima dele, porque não vai puxar muito peso e o nível de aderência também. Então eu posso entrar aqui em pneus e aros, a gente tem essa peça aqui, ó, que é estilo de aro, que pode dar uma reduzida no peso do carro. Principalmente essa primeira parte aqui, que tem muito estilo de aro aqui leve. Essa aqui, por exemplo, reduz 16 kg e o nosso carro completa a classe S1900. Eu posso buscar aqui outros estilos de aro que tem esse nível de redução de peso, né? o que eu acho mais legal. Eu gosto muito desse aqui, então eu vou colocar. Então, o nosso carro está completo. Você pode voltar e instalar a configuração. Aqui a gente clica em instalar. E se você testou o seu carro e você desconfia que dá para melhorar ele, você pode entrar aqui sem precisar perder as configurações que você fez. Você pode entrar de novo aqui. Por exemplo, eu quero testar outra peça de motor. Vamos entrar aqui nessa parte de motor. E vamos imaginar que eu quero colocar cilindrada. Vou colocar cilindrada. Ele foi para a classe S2 900. 903, então vou ter que tirar outra peça, eu, eu coloco essa peça de cilindrada, aí eu venho aqui, eu tiro essa peça de pistão e eu tô vendo que o nosso carro foi para classe S2 ainda 901, aí que entra a estratégia de alguns jogadores que eu vou te explicar eu vou colocar essa peça, vamos imaginar que a gente quer colocar ela, aí eu quero de alguma forma baixar o nível do nosso carro você pode vir em pneus e aros, você pode entrar aqui em estilo de aro a gente pode escolher aqui, por exemplo. Aqui geralmente tem um estilo de aro mais pesado, né? Aqui também tem. Por exemplo, deixa eu achar aqui um pesado. A gente tem esse aqui que tem 32 quilos. É muito pesado. Esse aqui aumenta 8kg, tá vendo? Aumentei 8kg e ele foi para a classe S1. Eu posso colocar. Se caso ele ainda está na classe S2, você pode vir aqui ó, o tamanho do aro e aumentar o aro, tá? Porque aí você abaixa o nível para a classe S1. É uma estratégia que a gente utiliza para abaixar o nível do carro. Tem muita gente que aumenta o aro por causa da estética né? mas quem gosta de fazer corrida faz isso apenas por estratégia mas nesse caso nosso carro não precisa porque a gente já colocou uma roda pesada e o nível dele abaixou então aqui eu posso voltar aqui e mandar instalar aí você para nessa tela aqui para você comparar se realmente valeu a pena será que compensou a gente fazer essa alteração aqui porque de peso a gente ganhou 8kg e de potência a gente ganhou apenas 6kg então no caso para a gente não compensa se fosse ao contrário, compensa, né? Se o carro tivesse ganhado mais potência do que peso, no meu caso eu acharia interessante, mas nesse caso eu não acho interessante. Então você pode fazer combinações de peças e chegar nessa tela aqui e fazer uma comparação para você ver se você teve a melhora ou não. Caso você não teve melhora, é só você clicar em cancelar, você aperta o botão para voltar. E você vem aqui, ó, abandonar a configuração. Aí o nosso carro vai permanecer com as peças que a gente tinha colocado antes. Então, isso aqui é uma forma legal para você comparar combinações de peças diferentes. Lembrando que eu vou trazer mais um vídeo de como que você faz para copiar as peças de qualquer jogador, olhando pela vitrine dos jogadores, tá? Você pode olhar a minha vitrine ou de qualquer outro jogador que você acha que é bom aí, que você conhece. E você pode copiar as peças dele. E a configuração de tunagem, eu vou te mostrar o padrão, como que você faz para ter um carro já bom. Um carro que a galera vai baixar e vai gostar. Vamos imaginar imaginar que você já tá começando a entender sobre configuração de e você percebeu que esse carro aqui o nível de aceleração GS lateral dele é bem parecido com a classe A quando ele tá sem peças nenhuma e tem como jogar esse Corvette nosso na classe A tem muitos carros que tem como você abaixar o nível dele também eu vou te mostrar agora olhando a nossa tabela a 97 km por hora classe A 1,13 e a 193 km por hora um carro classe A precisa de 1,25 de aceleração GS lateral então aqui eu posso entrar em aprimoramentos a gente pode vir aqui em conversão aqui na troca do motor não compensa a gente colocar motor porque você tá vendo que o nível S1 sobe demais aí quanto mais o nível sobe mais difícil vai fazer a gente colocar ele na classe A e o objetivo nosso é abaixar o nível dele então eu vou voltar aqui eu vou entrar aqui em troca de conjunto de transmissão e quando o carro, você vai ter certeza que ele é bom, a WD, tração nas quatro rodas, é quando você coloca a transmissão nas quatro rodas e o nível dele cai. Você está vendo que ele é classe S1 original 806 e quando eu coloco a transmissão, ele vai para S1 801. E se eu apertar aqui o botão Y, ele já está com a aceleração de S lateral ali bem próximo de um carro classe A. Eu vou colocar essa peça. Aqui no kit de carroceria, eu não vou colocar porque sobe o nível, né? Sobe demais o nível do carro. A gente ganha aderência, mas aí vai ficar difícil colocar ele na classe A. Vou voltar aqui. Outra pecinha que abaixa muito o nível do carro é quando você coloca aerofólio do Forza. É interessantíssimo. Esse carro aqui, Sem Body Kit, a gente tem o para-choque do Forza, que nesse caso aqui, e em todos os casos, o para-choque do Forza aumenta muito o nível. Foi para 809 S1. E o aerofólio do Forza, ele abaixa o nível do carro. Foi para classe A. Olha que legal. Por que que foi para classear, porque o, o aerofólio ele te dá mais aderência, principalmente o aerofólio traseiro, mas tem um lado negativo. Quanto mais dá um force, menos velocidade final. Então, esse carro aqui eu usaria ele mais para uma corrida de circuito. Então, eu vou colocar aqui: será que tem mais peças que dá para a gente baixar o nível desse carro? A gente tem sim. Por exemplo, pneus e aros, composto de pneu. Será que o pneu de rally abaixo é o nível? Porque eu sei que o pneu slick aqui aumenta muito o nível. A gente tem pneu de drift aqui, mas se a gente for olhar acelerações GS laterais... A 97 km por hora, esse carro tá com pouca aceleração GS lateral, então esse carro em curva de baixa vai sair de frente, não vai dar, não vai dar para segurar, então não compensa. Eu vou olhar aqui o pneu de Rally, vou apertar Y e eu tô vendo que ele foi para Classe A 790 e com ele original tá Classe A 800, então compensa eu colocar esse pneu de Rally. Se eu for observar aqui acelerações acelerações GS lateral, a 97 km por hora, 1,16 e a 193, 1,30. E se a gente for olhar a nossa tabela do Golf, esse carro aqui tem muito mais aderência do que o Golf, ou seja, um carro top para corrida de circuito, aquelas corridas travadas cheia de curva. Na classe A o nosso carro vai ser excelente. E se a gente aperta o botão Y aqui, ó, ele tá um pouquinho pesadinho, né? Então, o nosso carro é bom de manobra, tem uma potência ok, 495 de potência. E aqui é 542. O nosso carro de potência está um pouco abaixo, né? E aqui em largura de pneu dianteiro, eu não preciso colocar mais. Por quê? Se eu colocar largura de pneu dianteiro, vai subir o nível do meu carro e ele não precisa de mais aderência. Quando você atinge o nível de aderência do seu carro, ele não precisa de mais. Mais beleza, não precisa colocar mais, se preocupa em colocar potência ou redução de peso no caso desse carro aqui, eu reduziria o nível de peso dele que tá um pouquinho alto. Eu posso voltar aqui ó. Agora a largura de pneu traseiro a gente sabe que não aumenta o nível do carro quando ele atraciona é as quatro rodas. E se eu colocar aqui, ele foi para 7,89 e ele tava 790. Além da gente melhorar a aderência, que olhando as acelerações e essas laterais, o nosso carro tá monstro de aderência. Ele abaixou o nível colocar outras peças. Se você quiser você pode colocar uma redução de peso um aro menor. A gente tem largura de pista aqui também. Ó, que se aumentar aqui ó ela ajuda o carro no nível de aderência, ó. Eu posso colocar isso. A gente pode vir aqui, por exemplo. Ah, achei o meu carro um pouquinho pesado, cara. A gente pode colocar aqui, ó, barras estabilizadoras, que é muito importante. A gente pode colocar redução de peso aqui, tentar chegar. Olha, aqui já foi para S1, então dá a gente colocar só menos 41 quilos. E aí ele tá ainda 7,93. A gente pode priorizar aqui também colocar suspensão, uma redução de peso aqui, ó. Não dá para não colocar tudo, eu coloco aqui também, ó. Ele tá 642. A gente pode vir aqui e ver se dá para colocar outras peças de motor. Tá vendo que aqui aumenta, ó. Ou então uma redução de peso. Então você vai fazendo essa brincadeira aqui até, por exemplo, eu já achei o nível de aderência do meu carro aqui, tá passando de bom. Agora eu faço as configurações aqui para achar as peças ideais para o nosso carro chegar no nível classe A, bem bom de manobra, né? Vou falar assim, bem bom de manobra. Ele tá 7,99. Agora eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, um, uma redução de peso aqui de 7 kg no aro. Pronto, o nosso carro aqui ele tá um carro classe A ele tá um pouquinho pesadinho, mas o nível da de aderência dele é excelente aí esse carro aqui você pode usar estratégia, por exemplo, meu carro tem um nível de aderência absurdo, eu posso usar ele mais para corrida de circuito ou corridas de velocidade onde tem bastante curvas, então é dessa forma que você faz. Agora que a gente terminou as configurações do nosso carro a gente vai testar ele em algumas pistas, porque o nosso carro a gente tá fazendo para fazer corrida do modo campanha Corrida do modo online, não é? Então a gente tem que testar ele em alguma corrida para ver se realmente ficou bom. Então aperta o botão Start, vai aqui nesse Online. Aqui no Online você tem o modo Rivais, onde o pessoal treina e testa os seus carros depois eu trago um vídeo falando sobre o modo rivais para você beleza deixa aí nos comentários vamos entrar aqui rivais do Horizon a gente tem aqui corrida de estrada e a gente tem aqui corrida de rua né que é o nosso foco no momento a gente tem aqui corrida de rally também que você pode fazer comparações com outras peças por exemplo você pode copiar as peças de um carro aí que você gostou que é de rally e anotar os números de aceleração de S lateral de potência e você tentar fazer outros carros carros que chega nesse mesmo nível você tá entendendo qual que é a ideia você achou um carro bom de rali copia as peças dele anota os dados e tenta fazer outros carros com os números que chega próximo não tem segredo lembrando que corrida de rali cross country o nível de aderência é totalmente diferente dos carros de corrida de velocidade e corrida de estrada depois eu vou trazer o vídeo aí de como copiar as peças e olhando a vitrine de qualquer jogador beleza então no nosso caso vamos entrar aqui nessa corrida de estrada você pode testar o seu carro por exemplo ah, aquele. Cor ao invés de classear ele é muito bom em corrida de circuito você pode testar aqui nas corridas de circuito para ver o tempo que ele vira se ele tá bom de manobra tal tenho certeza que ele vai estar tá? geralmente eu gosto de testar nessa pista aqui tem essa aqui no caso do nosso carro que a gente fez primeiro que é um carro da classe s 1 eu preciso testar ele numa pista que tem uma reta longa e que tem bastante curvas né que é o caso aqui porque no modo online geralmente cai duas corridas de circuito e uma corrida de velocidade ou duas corridas de velocidade e uma corrida de circuito quando cai muita corrida de circuito eu priorizo o carro que tem manobra, quando cai muita velocidade é um carro que tem mais velocidade e menos manobra. No caso do nosso Corvette eu gosto muito de testar nessa pista aqui, porque além dela ter bastante curvas, ela tem uma retinha bacana para a gente ver a velocidade máxima do nosso carro. Então eu vou clicar aqui para entrar, a classe do nosso carro qual é, classe S1, vou clicar aqui, o nosso carro já está selecionado, então eu vou entrar aqui em configuração de tonagem e eu vou te passar a configuração padrão que você vai colocar no seu carro. Quando você configurar, você pode colocar aqui a pressão do pneu na casa de 1,6 até no máximo 1,9. Então eu deixo ali na média, né, que é, eu coloquei aqui 1,7. Por que que a gente não tá fazendo igual no Horizon 4 que a gente colocava 1,0? Porque a gente testa os carros no modo rivais com vários tipos de configuração para a gente saber qual que é a melhor na maioria dos carros. A gente não coloca uma pressão de pneu porque a gente acha que ficou bom, não. É porque a gente já testou várias vezes a gente tem uma comunidade onde a gente conversa com vários jogadores que é do competitivo que fala para a gente qual que é a melhor opção e nesse caso na maioria dos carros na casa de 1.6 até no máximo 1.9 aqui a gente tem uma escala de marcha que ela tá bagunçada de propósito para me te passar uma ideia porque essa parte que ela não é padrão lembrando que provavelmente já está disponível para você o vídeo onde eu falo só sobre a escala de marcha um vídeo completo aqui é a parte de alinhamento o pessoal tá utilizando muito de 0,00 0.0 em todos os lados até no máximo 1.0 na dianteira e 0,5 na traseira é o padrão que a galera está utilizando aqui convergência padrão também o caster também padrão barras estabilizador essa aqui é a melhor configuração desde o forza horizon 4 quando o seu carro está com o nível de aceleração gs lateral do jeito que eu te mostrei você está vendo que ali tem a tabelinha a 97 de por hora, 1,30 e a 193, 1,56 que é o nível que eu te mostrei na nossa tabela que você vai utilizar como cola. Provavelmente essa tabelinha aqui deve ficar lá na aba comunidade se você quiser baixar ela depois a gente tem molas, você vai deixar desse jeito aqui, a gente deixa o carro mais alto, tá? Porque fica muito bom no Horizon, os carros altos lá de prêmio de rally, anda pra caramba e aqui tá andando muito bem também, mas se você quiser perder alguns milésimos e manter a estética do carro, você pode deixar rebaixado se você quiser, aqui a gente tem a parte de amortecimento. Tá lembrando que isso aqui é um padrão para o carro ficar bom. Se você quiser testar, fazer algum tipo de alteração, nunca melhorou quando eu coloquei aqui 6 ou 10. Fica à vontade. Isso aqui é a parte padrão que o carro já vai sair bom. A aerodinâmica é a estratégia, né? Por exemplo, se a 97 km por hora o meu carro tinha 1,29, eu poderia aumentar aqui para mim tentar melhorar esse 1,29 para 1,30. No caso nosso ele estava 1,30, quando eu aumentei ele foi para 1,31, e você está vendo aqui que a 193 km por hora o nosso carro está 1,59, Tá muito alto, né? O nível. Se você quiser, você pode testar tirando toda a pressão aerodinâmica da roda traseira. Aí ele a 97 km por hora ficou 1,29, que é aceitável ainda, tá? Muito mais baixo do que isso, 1,27 já começa a complicar para o carro fazer curva, tá? E você viu ali que a 193 ele tem 1,54 que tá muito bom ainda você pode testar tá e é por isso que é bom você pode correr com o carro testar outro tipo de configuração ficou bacana deixa do jeito que você achou melhor você tem a parte do freio né como a gente não colocou freio de corrida não dá para mexer mas o padrão a gente joga na dianteira 60 65 e a pressão a gente deixa do jeito que tá se você perceber que tá travando o pneu do seu carro você pode diminuir a pressão o diferencial é esse que é o padrão padrão tá quando o carro tem esse nível de aceleração de gs lateral pode utilizar esse diferencial aqui então esse é o padrão menos a parte de marcha tá a parte de marcha eu vou te explicar agora a gente vai olhar essa tabelinha aqui a gente tem a transmissão final a gente tem todas as marchas do carro aqui ó quarta quinta e sexta e você pode olhar aquela tabelinha que tá no cantinho ali também que a gente vai deixar ela no formato de escadinha tá? primeiro a gente vai ver como é que o nosso carro tá de arrancada a gente sabe que quando a gente vai largar o carro a gente sempre segura o acelerador né a gente vai ver como é que ele está então vou clicar em iniciar aqui deixa eu ver como é que tá arrancado do nosso carro se ele tá arrancando bem se tá gradual ó não tá bom, você viu que ele começou cortando o giro, isso não é legal. Então aperta o botão e da restart. Então eu vou entrar aqui em configuração de tunagem, vamos aqui nas marchas, né? Você viu que o nosso carro tá com muita aceleração na primeira marcha, então aqui não é bom, tem que ser mais gradual. Se eu olhar naquela tabelinha ali, ó, a gente tem uma tabela de velocidade, né? De 0 a 97, 0 a 166, eu não olho muito aquilo, mas a gente sabe que a gente tem aqui, ó, à direita, a direita aceleração. Se eu aumentar a aceleração e eu olhar naquela na tabelinha do canto de 300 km por hora ele foi para 257 ou seja se eu aumentar a aceleração eu perco velocidade e se eu reduzir aqui para a velocidade eu aumento a velocidade porém eu perco a aceleração então isso aqui é bem estratégico tá eu vou manter aqui essa configuração aqui de transmissão final em 3,67 mesmo e eu vou mexer aqui nas escalas de marcha porque eu posso regular elas então eu vi que a primeira marcha tem muita aceleração então eu vou reduzir aqui a aceleração vou tirar a aceleração e deixar mais velocidade eu vou deixar aqui na casa de 3,80 vamos ver o que que acontece eu vou confirmar aqui e vou iniciar aqui a corrida novamente vamos ver como é que tá a aceleração se ela tá mais gradual ó você viu que ela tava mais gradual, dá, dá tempo de você, por exemplo, jogar a segunda marcha, né? Ficou bem melhor. Então eu sei que a primeira marcha tá boa, né? Eu posso até dar uma diminuída aqui para 3,70, né? E testar novamente. A segunda marcha, ela tá com muita aceleração, tá? Ela nem tá aparecendo na nossa tabelinha ali do canto. Se eu puxar ela para velocidade, ó, ela vai começar a aparecer, ó. Ela apareceu ali, vou deixar ela aqui. Eu tô vendo aqui que a, a terceira marcha tem que tá legal, mas a quarta aqui tá com muita aceleração. Vou puxar ela. A quinta também tá com muita aceleração, né? Vou puxar ela. Até a sexta marcha sumiu, ó. Eu vou jogar pra sexta aqui e vou puxar ela também, ó. Puxei a sexta, nosso carro tá com 351 km por hora. Eu posso até puxar mais aqui, ó. Puxei a sexta, nosso carro tá com 351 km por hora. Eu posso até puxar mais aqui, ó. Ele foi pra 352. Muito bom, né? 352 de final, mas será que ele chega até 352? Vamos dar uma olhada aqui, eu vou confirmar, vou mandar iniciar a corrida, vamos ver como é que tá aqui a nossa primeira marcha, ficou bom, ó, tá boa, joga a segunda, terceira, quarta, eu tô com o câmbio manual e embreagem, tá, se quiser eu trago um vídeo aí ensinando como é que joga assim, ó, joguei quintona. Quinta marcha tá de boa. Joga a sexta, volta aqui, ó. O bom de Banal que embreagem é que de sexta marcha eu jogo para a terceira de uma vez, você viu, né? Vamos lá. Quarta de novo, quinta. Eu quero saber se o nosso carro vai chegar a 351 km por hora. Porque isso aqui é a maior, uma das maiores retas que tem na corrida de velocidade, né? Então eu quero ver se ele vai chegar lá nessa velocidade máxima ou não. A gente vai ver nessa reta aqui, que é uma baixada, né? Já tá em 320, 320, vamos ver se vai? Não? 327, 330, 330 foi o máximo. Então eu vi que o nosso carro chega no máximo naquela reta 330. Lembrando que isso aqui é um exemplo. Então eu posso vir aqui na minha sexta marcha e colocar aqui e aumentar a aceleração dela, né? E jogar aqui, por exemplo, o nosso carro para uns 340. Tá? Porque para que, que eu vou colocar 350 se ele não chega até o final da reta? Melhor aumentar a aceleração. está vendo que eu estou aumentando aqui, ó? A sexta marcha foi para 342. 339. Vou colocar 340. 342. Aí. Aí eu tô vendo aqui que dá para me aumentar a aceleração da quinta. Eu posso aumentar aqui, ó. Aumentei aí, tem a quarta aqui, ó. Que eu posso dar uma aumentada também. A gente tem aqui a terceira, ó. Você tá vendo, tá no formato de escadinha. A segunda, a primeira eu sei que já tá boa. Não vou mexer aí. Você pode ir regulando aqui, aumentando as marchas. Só que você tem que deixar nesse formato, tá vendo? Então tá um formato muito bom de escadinha. Essa aqui é o, é o tipo de configuração que você tem que deixar. Viu que a primeira marcha tá boa, largada, defina a última marcha. Eu vi que nessa reta aqui, que é uma pista. Né, que eu vou levar o carro para corrida 330 né, tá muito bom aí eu coloco 340 por que, que eu coloco 340? porque se caso o carro pega um vácuo de alguém ele vai ganhar mais velocidade se eu deixar 330 aqui o máximo ele vai ficar cortando o giro, então é bom você deixar um gás para ele respirar então aqui você pode apertar o botão para aceitar, você confirmou volta aqui na configuração e se você quer compartilhar a sua configuração, clica nesse botão que está escrito gerenciador de configuração, você clica em salvar, você clica aqui novamente geralmente a gente coloca nomes em inglês, porque a maioria do pessoal que está acostumado a baixar a configuração para corrida são os gringos, então a gente coloca grip, que quer dizer aderência a gente coloca circuito, que é quer dizer que é para corrida de circuito nesse caso do nosso carro, como ele tem uma aderência ele anda bem, eu vou, eu vou colocar a grip aqui eu confirmo, aí ele vai salvar a configuração, para depois aparecer a opção de compartilhar aqui você clica em compartilhar e sua configuração vai ser compartilhada para a todo mundo vamos finalizar o nosso vídeo com a corrida online para gente concluir aqui o nosso conteúdo lembrando que esse tipo de configuração que você nem precisa mais utilizar controle de tração tá porque como o nosso carro tem a transmissão nas quatro rodas agora tração nas quatro rodas no caso esse carro aqui ele tem uma melhor distribuição de potência então você não precisa utilizar o controle de tração controle de estabilidade a gente nem utiliza é um item que para mim ele é meio que inútil porque ele não influencia ele mais atrapalha do que ajuda na minha opinião esse tipo de configuração também é muito bom para quem joga de volante para quem joga no teclado para quem joga no controle também para quem joga aí no, no automático né que precisa de uma relação de marcha que dê uma aceleração mais rápida é muito bom também eu jogo sem controle de tração né porque é muito fácil quando você utiliza esse tipo de configuração Eu jogo com o câmbio manual e embreagem o freio ABS eu também deixo desligado porque fica melhor né para frear fica melhor você entrar nas curvas esse tipo de conteúdo eu vou ver se eu aprimoro mais ainda essas dicas e trago para você em breve se você realmente quer aprender eu recomendo que você siga aqueles exemplos lá que eu te mostrei a tabelinha e vai fazendo as suas configurações de tunagem que vai chegar um momento que você nem vai precisar ver e você vai conseguir fazer tudo certinho aí vai começar a testar os seus carros no modo online os carros excelentes para fazer curva excelente de velocidade a galera vai querer baixar suas configurações o bacana é que o pessoal anota o seu nome e quando lança outro força a galera vai atrás de você para saber se você já está compartilhando as mesmas configurações excelentes que você compartilhava antes então não tem segredo para fazer uma configuração que seja no mínimo boa você tá vendo com a configuração bem simples que a gente fez para o corvette ele é muito competitivo no modo online lógico que tem um fato também que eu conheço a pista então isso influencia muito eu jogo sem algumas assistências então isso me dá um pouco mais de vantagem então tem vários fatores que determina o seu resultado na corrida e para mim um dos mais importantes é a questão de configuração de tonagem beleza eu espero que tenham gostado manda um salve nos comentários se você não é inscrito se inscreva e até o próximo vídeo.